a Mansão da Esperança Primeira parte A primeira noite foi passada em ansiosa expectação. Nossos aposentos deitavam para o jardim e das ogivas que os rodeavam descortinávamos o vasto horizonte da metrópole, marchetado de pavilhões graciosos como construídos em madrepérola e de cujos caramanchões que os enfeitavam pitorescamente evolavam-se fragâncias delicadas de miríades de arbustos e flores viçosas, não mais insípidas, níveas como no departamento hospitalar. Tudo indicava que gravitáramos, segundo as nossas afinidades, para uma cidade universitária, onde ciclos novos de estudo e aprendizagem se franqueariam para nós, segundo nosso desejo. Enquanto passeávamos, aos nossos olhos interessados estendia-se paisagem amena e sedutora, em que edifícios soberbos, finamente trabalhados em estilo ideal, que lembraria o padrão de uma civilização que nunca chegaria a se concretizar nas camadas terrestres, nos levaram a meditar sobre as possibilidades de neblinas ignotas, irisadas sob palores também também desconhecidos, servirem a artistas para aquelas cúpulas sedutoras, os rendilhados sugestivos, o pitoresco encantamento dos balcões convidando a mente do poeta a devaneios profusos, caminho do ideal. Avenidas imensas rasgavam-se entre as voredos majestosos e lagos docemente encrespados, olados de tufos floridos e perfumosos. E, alinhadas, como em visão inesquecível de uma cidade de fadas, as academias onde o infeliz que atentara contra o sacrosanto ensejo da existência terrena deveria habilitar-se para as decisivas reformas pessoais que lhe seriam indispensáveis para, mais tarde, depois de nova encarnação terrena, na qual testemunhasse os valores adquiridos durante os preparatórios, ser admitido na verdadeira iniciação. Não me permitirei a tentativa de descrever o encanto que se irradiava desse bairro em que as cúpulas e torres dos edifícios diziam filigranas lucilando discretamente, como que orvalhadas, e sobre as quais os raios do astro-rei... Projetados em conjunto com evaporações de gases sublimados, emprestavam tonalidades de efeitos cuja beleza nada ceia que possa comparar. Em tudo, porém, desenhava-se augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas inconcebíveis ao homem encarnado. E, no entanto, não era residência privilegiada, apenas um grau a mais acima do trecho asilo hospitalar. Emocionados, detivemo nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam, intestando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos. Moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia... E até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na terra como atavio de abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não... O idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos por lhes facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Esse idioma, cuja ausência entre médiuns brasileiros me havia impossibilitado ditar obras como as desejara, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho de minha reabilitação, possuía um nome que se aliava ao doce refrigério que aclarava nossas mentes chamava-se tal como nosso burgo esperança e lá se encontrava junto aos demais um majestoso edifício no qual era ministrado acompanhando-se das recomendações fraternais para que foi ideado Conviria assim que o aprendêssemos para que, ao reencarnarmos, levando-o impresso nos refolhos do Espírito, não nos descurássemos de exercitá-lo sobre a terra. O bem frescor matinal trazia-nos ao olfato perfume dulcíssimo, que afirmaríamos ser dos craveiros sanguíneos que as damas portuguesas tanto gostam de cultivar em seus canteiros, das glicíneas mimosas excitadas pelo orvalho saudável da alvorada. E pássaros, como se cantassem ao longe, assobiavam ternas melodias, completando a doçura do painel. Havíamos chegado na véspera, quando as estrelas começavam a fugir, irradiando carícias luminosas. Romeu e Alceste, apresentando-nos a direção do novo burgo, despediram-se em seguida, dando por fim da missão junto de nós. Não foi sem profunda emoção que vimos retirarem-se os jovens boníssimos a quem tanto devíamos e aos quais abraçamos comovidos, conquanto que, sorrindo, observassem. Não estaremos separados, apenas mudastes de recinto dentro do mesmo lar. Porventura o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? Irmão Sóstenes era o diretor da Cidade Esperança. Falou-nos grave, discreto, bondoso, sem que nos animássemos a fitá lo Sede bem-vindos, meus caros filhos. Que Jesus, o único mestre que em verdade aqui encontrareis, vos inspire a conduta a seguir na etapa nova que hoje se derineia para vós. Confiai, aprendei, trabalhai a fim de que possais vencer. Esta mansão vos pertence. Habitais, portanto, um lar que é vosso, e onde encontrareis irmãos como vós, filhos do Eterno. Maria, sob o beneplácito de seu Augusto Filho, ordenou sua criação para que vos fosse proporcionada ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que sabereis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. Nada respondemos. Lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Éramos como meninos tímidos que se vissem a sós pela primeira vez com o um velho e respeitável professor ainda incompreendido. Foi quando, logo após, nos conduziram ao internato onde deveríamos residir, onde passáramos a noite e de onde, pela manhã, saíramos a passear. Aqui e ali, pelos parques que bordavam a cidade, deparávamos turmas de alunos ouvindo seus mestres sob a poesia dulcíssima de arvoredos frondosos, atentos e inebriados como outrora teriam sido, na terra, os discípulos de Sócrates ou de Platão, sob o farfalhar dos plátanos de Atenas os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galiléia e da Judéia, os sofredores de Cafarnaão ou Genesaré, embevecidos ante a intraduzível magia da palavra messiânica. Senhoras transitavam pelas Alamedas, acompanhadas de vigilantes severas como Marie Numier, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto. — ou impenetráveis como Vicência de Guzmã, jovem religiosa da antiga ordem de São Francisco, irmã do nosso antigo benfeitor, Conde Ramiro de Guzmán, a qual igualmente passamos a bem querer tão logo soubemos dos elos imarcessíveis que a ligavam àquele dedicado servidor da sessão das relações com a terra. Nota da Médium personagens de uma narração incluída nos apontamentos concedidos pelo verdadeiro autor destas páginas no decurso de 20 anos de experiências mediúnicas, mas a qual o seu compilador houve por bem omitir no presente volume, reservando-a para novo ensaio literário em moldes espíritas. Absortos, consentíamos que a imaginação se desdobrasse arrastada pelas sugestões, deixando palpitar em nossa mente múltiplas impressões, quando, de mansinho, alguém tocou em meu ombro, produzindo em minha sensibilidade a suave emoção de uma carícia infantil que me despertasse de prolongado torpor. Voltei-me, Bem assim, meus companheiros mais afins, reduzidos agora a João e Belarmino, visto que os demais se haviam internado no recolhimento. Duas damas achavam-se ao nosso lado, convidando-nos para uma reunião de honra para a qual fora convocada a pequena falange chegada no dia anterior. Diziam as damas que, então seríamos apresentados aos nossos novos mentores, aqueles que fariam nossa educação definitiva. A eles seríamos entregues como haveros guardiães que por nós zelariam paternalmente até findar o curso de experiências renovadoras que urgia levássemos a efeito em próxima encarnação nos planos terrestres. A primeira dessas damas, justamente a que me tocara, era uma menina loira e mimosa que andaria pelas quinze primaveras, portadora de gracilidade irresistível. Trajava-se, porém, curiosamente, não nos furtando nenhum de nós outros a impertinente reparo túnica branca atada à cinta, manto azul trespassado ao antigo uso grego e pequena grinalda de rosas minúsculas ornamentando-lhe a fronte ebúrnea. ia um anjo a quem faltassem as asas. No primeiro instante, supus-me vítima de novo gênero de alucinação que, passado do Vale dos Réprobos para a Cidade da Esperança, teria o condão de criar o oposto do hediondo, isto é, o agradável e o belo. A menina trazia o poético e imponente nome de Rita de Cássia de Forjaz Frazão, Decacílabo que a teria implicado em círculo familiar aristocrata na derradeira etapa terrena sofrida em terras de Portugal. Mais alguns dias passados, não sofriando o desejo de me elucidar acerca dos seus interessantes trajes, via entristecer-se a minha indiscrição, enquanto lhe ouvia a resposta interrogativa por mim feita. Sepultaram-me assim ou melhor, assim vestiram o meu fardo carnal quando o abandonei pela última vez na terra. Tão grata foi ao meu coração a volta ao invisível, não obstante o desastre que ocasionou a um ser muito querido para mim, que retive na mente a recordação da última toilette terrena. A segunda, alta, também loira... Deveria ter deixado a vestidura corporal não longe dos cinquenta anos, conservando ainda as impressões mentais que permitiam tais observações. Simpática e atraente, estendeu-me a destra muito gentilmente, apresentando-se de modo assaz cativante para nós. Tenho certeza de que já ouvistes falar de mim. Sou Doris Mês, tio da costa, e venho de uma existência terrena em que, muito gratamente, servi de mãe ao meu pobre Joel, vosso amigo do departamento hospitalar. Confessamos-nos encantados, não dispondo de frases bastante expressivas para traduzir a emoção que nos empolgava. Respeitosamente osculamos a mão que tão democraticamente nos era estendida, mas sinceramente o fizemos sem a afetação a que nos habituáramos desde muito. A hora aprazada, fomos introduzidos na sala de assembleia situada na sede central do novo departamento por irmãs vigilantes encarregadas do serviço interno. Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores, era das mais vultosas que no momento existiam na cidade, contando em seu conjunto com um grande contingente de damas brasileiras pertencentes a variados planos sociais da terra, o que muito nos admirou, reconhecendo que as estatísticas de suicídios de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito as de Portugal. Presidia a magna reunião o guardião-chefe do burgo, irmão Sóstenes. Iniciando-a, exortou-nos à homenagem mental ao Criador, o que fizemos orando intimamente, tal como nos fora possível, impelidos todavia por sincero respeito. À sua direita postava-se um ancião cujas barbas níveas, descendo até a cintura, para terminarem em sentido agudo, imprimiam um tal aspecto de venerabilidade à sua personalidade que, emocionados, julgamos-nos em presença de um daqueles patriarcas que os livros sagrados nos retratam, ou de um faquir indiano, experimentado em virtudes e ciências, através das mais austeras disciplinas. À esquerda, Outro iniciado despertou-nos a atenção com seu perfil do clássico, o que infundiu em nosso espírito singular sentimento de atração. Tão venerável quanto o outro, a nova personagem apresentava, porém, menos idade, refletindo antes a maturidade, com a pujança do seu equilíbrio racional, estampada no vigor das feições, que nos deixava observar com nitidez. Mas além, um jovem quase adolescente despertou-nos maior atenção, uma vez que ocupava outra cátedra de mestre, e não o local reservado aos adjuntos. Formosíssimo de semblante, de uma feitura, por assim dizer, angelical, seu perfil hebreu irradiava tão impressionante doçura que suporíamos tratar-se antes de uma aparição de que os livros orientais eram férteis em mencionar, não fora a realidade insofismável de tudo quanto nos cercava ladeava Sóstenes à direita, umbriando-o com o ancião. A um sinal de irmão Sóstenes, iniciou-se a chamada dos pacientes. Nossos nomes, registrados no volumoso livro de matrícula no qual os assináramos à chegada, ressoavam um a um, proferidos pela voz possante de um adjunto que, ao lado da tribuna de honra, como que secretariava reunião. E, ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, quais colegiais bizonhos, enquanto a repercussão fazia repetidos nossos nomes mais além, entre salas e galerias, levando-os, através das alamedas distantes, dos parques da cidade que se estendia entre flores e pavilhões grandiosos, para os perpetuarem, quem sabe...